Ora, muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Bruno Saraiva, estou aqui a representar o Museu da Presidência da República, a pedido expresso da, da, da sua diretora, a doutora Maria António Pinto de Matos, que por ocasião não conseguiu estar presente no dia de hoje, por se encontrar ausente no estrangeiro. Gostava, antes de mais, de vos dar as boas-vindas à apresentação do Prémio Arquivo.pt, segunda edição, edição 2019. E, e, obviamente, estender um, um abraço à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que, em parceria connosco, decidiu uh, colocar aqui os seus esforços também na divulgação deste, deste importante, desta importante iniciativa, que é o portal Arquivo.pt. Uh, só de referir que esta é uma parceria uh, interessantíssima para as duas instituições, não só porque, enquanto missão do, do Museu da Presidência da República, como instituição de salvaguarda e promoção uh, do património, uh, e também uh, o, o portal de arquivo.pt, também como uh, instituição que tem como missão um, a recolha e a difusão de informação da memória web, sobretudo. São, então, duas missões complementares. Uh, vamos, então, dar início à, à apresentação, à ação da apresentação do prémio arquivo.pt. Segue-se uma curta intervenção uh, do Sr. Professor uh, Dr. Manuel Leitor, Uh, uh, Ministro da Ciência e Tecnologia Obrigado